Fala pessoal, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre bebês virtuais. Bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Peguei a matéria aqui da Mundo que diz assim, ó crianças Tamagotchi, a solução do metaverso para a superpopulação. Não sei se você sabe, mas esses Tamagotchi é um tipo de um de um bebê virtual. Diz assim, ó, a proposta ao mesmo tempo assustadora e prática está no novo livro de Campbell. O nome do livro, na tradução, é Inteligência Artificial por Design, um plano para conviver com a inteligência artificial, na qual a autora compara essas futuras crianças ao Tamaguchi, famoso animalzinho de estimação virtual japonês que virou uma febre nos anos 90. Por que são comparados a esse bichinho virtual? Porque são crianças. Estarão nascendo no mundo virtual, dentro do metaverso. A solução do metaverso para a superpopulação. Então, em vez das pessoas nascerem aqui, eles vão começar a fazer pessoas nascerem dentro do metaverso. Bebês virtuais, né? Tamaguches, animais virtuais. A matéria continua dizendo assim: ó. por que as famílias optariam por ter filhos virtuais? Para sustentar sua proposta, Campbell se apoia em estudo divulgado pela empresa de pesquisa do mercado EuGov em 2020, no qual os casais sem filhos dizem que escolhem não os ter por temer a superpopulação do planeta. Então Aqui nós temos novamente aquela questão de superpopulação, tem vídeos no canal falando sobre isso, qual é o plano deles para conter essa superpopulação, aí continua, na mesma pesquisa outros 10% dizem que não tem filhos porque não tem condições financeiras para criá-los, aí continua dizendo, Tamaguchi e outras tecnologias que marcaram os anos 90, citando os impactos devastadores que o crescimento desordenado da população mundial está tendo no meio ambiente, a escritora escocesa defende que, embora possa parecer um exagero agora, dentro de 50 anos a tecnologia vai ter avançado tanto que bebês que existem no metaverso serão indiferenciáveis daqueles do mundo real. Então, essa é a solução do metaverso para a superpopulação. O negócio é sério. Bom, espero que esse vídeo tenha sido relevante pra você. Sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Vou ficando por aqui. Shalom, shalom, paz, amor do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo. Os caras trabalhando aqui na obra, tranquilo. Rapaz! Rapaz! Olha aí, olha! Hum mano! Depois dessa, fico por aqui, esquece!